Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô bem! Tô ótima, graças a Deus! Com, hoje com esse friozinho gostoso, mas aqui em casa não tá, não. Aqui tá gostoso. Tá tranquilo, tá gostoso. Eu quero saber se vocês já estão aí me vendo. Que hoje o nosso tema vai ser muito bom, vai ser um tema especial, né? o tema materializo tudo que penso é esse tema é um tema assim é, que faz você como já fez comigo compreender entender que tudo aquilo que é constante no seu pensamento é o que vai se materializar às vezes dá uma folguinha sabe às vezes você dá, uma, você dá uma mudada, você muda um pouco a, a fonte, mais dali a pouco, né, numa, numa pequena, assim, sabe aquela, a, aquela puxadinha de tapete que você, aquela escorregadinha que você dá? Aquele pensamento que você não quer ter, que você não quer mais, porque é pensamento, é pensamento, ele não é mental, ele é pensamento, que você não quer ter, ele volta. Ele volta, ele volta, ele fica com você. E hoje, nós já temos comprovado... esse é sempre a mim, é científico, tá? Nós já temos comprovado que a nossa força mental... O que, que é a força mental? É chamado de força mental... O pensamento, que na verdade não é mental, mas vamos dizer que seja. E ele atrai aquilo que você tem constantemente no seu pensamento, os medos, os medos, é ele atrai. Né? Então, esse tema para hoje, no momento que nós estamos vivendo, ele é extremamente importante, é, ele é muito importante porque inclusive eu vou abrir aqui para perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa, para quem quiser se colocar um pouco, né eu, eu vou poder responder para vocês. Mas antes de entrar no, né, na descrição, antes de nós falarmos a respeito do, disso, eu vou dizer que eu sou a Armin de Gourmandian, né? vocês já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, estou me apresentando. Me apresentando. Trabalho com a frequência vibracional do terceiro milênio, que eu chamo de medicina energética do terceiro milênio, mas a frequência fica melhor para vocês entenderem. né? que é baseado, né? que, que, que sustenta três pilares. Quais são? O registro da memória celular que é bárbaro, que é o subconsciente, gente. Eu vou, eu vou fazer vídeos, aos poucos, explicando para vocês, tipo assim, o que é o subconsciente, né? Que é o nosso porão e, e ele ataca toda a nossa laringe, ou a nossa, sabe, o nosso, uh, todo, todo o nosso sistema verbal, e o verbo se faz ação, né? Então, isso também é uma coisa muito importante. Olha, a Sônia já está aqui. É que difícil. Tem, temos milhares de pensamentos misturados. Nossa, põe por segundo. Por se, porque o pensamento, abrindo um parênteses aí, gente, o pensamento, ele não é contínuo. Uma, uma única palavra curta, ele, ele traz um contexto inteiro. É ou não é? Ele traz uma situação toda. E aquela situação toda, ela vem misturada com outras palavras e pessoas. Ai, até me cansa falar isso, mas é uma realidade. Pessoas muito ansiosas, pessoas medrosas, angustiadas. Parece que isso agarra mais ainda, gruda, né? Mas vamos falar primeiro, deixa eu só completar aqui. Então, eu trabalho com esses três pilares, que é o registro da memória celular, onde, à medida que eu vou conversando com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela. Foi uma técnica criada por mim. Criei a técnica, criei, como a gente cria, cria, né? E a radiestesia magnética imantada, que é um troço fantástico, e também a energia fria vibracional curadora, que esta é o selamento, vem dos pleiadianos. Eu sou autoiniciada, né? fui autoiniciada pelo mestre Almoria, da Fraternidade Branca, em 85. E a energia fria vibracional curadora, ela, ela derrete aquela malha neural que vem contaminada de coisas e cargas negativas, que afeta o teu espírito, afeta teu corpo, afeta a sua mente, a sua mente não, seu pensamento e, e afeta tudo, tudo. E a energia fria ela vibra, ela faz o teu corpo pular porque ela vai atingindo todas as células, né? E as nossas células vem nos pleiadianos. E as nossas células, elas têm a formação holográfica, é. Uhum. O que é holográfico? A ah, minha terceira dimensão, ela é saltada. Sabe, você pega, vamos supor, qualquer coisa lá, uma massinha, e, põe, e, e enfia um desenho em cima, ele está sobressaindo. As informações que vieram conosco, Sobressai, só que não sobressai o que é bom. Não, não, não, não, sobressai o que é negativo. E essa sobressalência do negativo nos leva ao negativo, né? Então, vamos lá. Quem quiser fazer uma pergunta, como a Sônia colocou aqui, né? Que nós somos milhares e milhões de pensamentos por milésimo de segundo... E De acordo, e vocês podem ver que quando nós temos uma convicção de algo bom, vamos dizer, alguma convicção de algo bom que possa vir a acontecer, ele vem numa sequência do IC, será que vai dar? A diferença entre o pensamento e mente, já vamos pegar por aí, é o seguinte. A mente, ela não é cerebral. A mente, ela não é contaminada pelas informações que nós vamos trazendo, né? Desde o momento da nossa concepção. A mente é algo nosso. É algo que está inserido, pode vir com o ego. Pode vir com eu inferior, eu superior, como vocês quiserem chamar, porque eu já saí dessas, eu não tô mais nessa, né? Mas ela vem com o propósito de nos levantar. Isso é a mente. Muitas pessoas dizem que a mente mente, mas a mente não mente. A mente, ela vem com uma formação e uma informação da intuição. A, a, a intuição não vem do cérebro. A intuição não vem do pensamento. A intuição vem da mente, porque é uma coisa assim, bum, né? Aí você não quer prestar atenção naquilo, porque muitas vezes a intuição não é o que você quer. A intuição vai contra, é conflitante. Aí você procura o seu pensamento para te dar resposta daquilo que você quer. E que pode te levar ao que é de pior, né? Então, vamos pegar o pensamento a princípio. O pensamento nosso, ele tem a formação do cérebro. O cérebro, ele traz várias informações, desde o homem pré-histórico, da época, vamos dizer, dos dos anfíbios, da época dos... Como é que se diz? do Reptiliana, né? Da era reptiliana. Tudo bem, Marilena? Boa noite. Da era, né? Bem arqueozoica, bem lá, lá, lá, lá, lá atrás. Então, esse cérebro, ele foi desenvolvendo até chegar o Homo, o Homo sapiens e... Formou o sistema límbico, que é o, a inteligência, tal, tal, tal. Tá bom, tudo bem. Mas só que as informações trazidas de lá vieram com os nossos antepassados. Eu vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Por exemplo. Vamos falar de crença, se eu chego para vocês e digo assim, olha, a crença, uh, eu digo assim, eu sou Deus, eu sou Deus. Você vai falar, mas Arnia, como você é Deus? Você, para você ser Deus, você tem que falar que você é seu pai também, que você é sua mãe, não é isso? Se eu sou filha dele, né? Então, do meu pai eu trago o quê? As células que me invadem em 50%. E da minha mãe também. Então, eu sou parte celular, informação física, informação emocional, informação intelectual da minha mãe e do meu pai. Tá? Mas o meu espírito, a minha alma, é a minha mente. E a minha mente é divina. Então, eu desagarro dessa informação pensamento e vou para que tipo de informação? Mental. Mas como que eu vou chegar lá e bater de frente com toda uma estrutura né, que já vem no meu inconsciente? Se eu falar isso de Deus, que eu sou essa, essa formação de Deus, o pessoal vai falar que eu estou deformada. Então, tá bom. Agora, vocês querem ver uma forma? Olha, olha como, como é interessante. O que o pensamento é. Se eu chegar e disser assim para você, você é parte do universo. O universo não tem forma, né? O máximo que a gente faz é imaginar o céu, as estrelas, alguns que vão um pouquinho mais vai uns sistemas galácticos, planetários, sei lá. Né? Pensa em coisas, em, em, em, mas a título cósmico, né? É o universo. Ele não tem uma forma de Deus. Porque Deus tem forma. Então, se eu falo assim, eu sou parte do universo. Se eu sou parte do universo, eu sou o universo. Eu tenho as informações do universo em mim. Aí você aceita. Você percebe que o universo e Deus são acoplados. Eles são uma coisa só. Mas olha o que a nossa mente, o nosso pensamento faz, divide. Ele conflita quando você fala em Deus, porque Deus é crença, Deus é um arquétipo, Deus é o inconsciente coletivo divino. Você não é divina, você não é divino, enquanto que o universo sou eu, se eu existo, o universo existe. Se eu não existir, o universo não vai existir, porque eu não vou existir para saber se o universo está existindo. Uai, tá. É lógico que ele existe se eu não existir, mas para mim ele não existe, porque eu não existo. Entenderam? Isso eu chamo de mente. A mente que se mistura com o pensamento que é falso, que está nas nossas células. A Rosana, ah, a Rosana está aí, tudo bom com você, Rosana? É, que são coisas falsas, que são é, ideias, que são formas trazidos, trazidas da no, dos nossos antepassados que vem com uma série de religiosidade. A mente não, a mente é a alma, é só nossa. Se ela é só nossa, nós vamos sair da onde? Do holográfico das células. Vocês estão ligando uma coisa na outra? As células trazem, vou repetir, formas holográficas. Potencializam o medo em cada uma delas. Vêm as doenças, Vem medos inexplicáveis. Vem ideias de que você não serve para nada. E só o outro consegue. O outro lá conseguiu, entendeu? Mas você não. Sabe aquelas, né? Aquela mamãe legal, aquele papai, aquela vozinha, aquela tia. Ah, não. Olha, eu cheguei lá onde aquele é chegou? Ah, filha. Ih, você vai ter que. Ir. E depois é ruim. Pra onde? Não fica quieta no seu canto. Ah, você se assusta, é melhor ficar quieta. Entrar na prisão do conforto. Entrei na prisão do conforto, pronto. Tô lá, abri a gaiolinha, entrei na prisão. É o pensamento. O meu pensamento, ele não vai me levar para o universo. Porque se eu for para o universo, eu vou me ver como? Viajando no universo. Eu não vou me ver fixa na Terra. É assim que as pessoas se veem. É. Já está pirando, está no universo. Não. Eu não vou para o universo. Eu vou ficar aqui. Então, eu vou ser atitudes repetitivas dos outros. Sacado? Eu vou repetir Exatamente o que os outros querem. Porque se eu sair um pouco, eu vou ser marginal. É, você é marginal. Aí a mente reptiliana, de réptil, né? Aquelas reptilianas que a gente diz, desculpa eu erros o termo errado, vem com ódio. Que não é a mente, é o pensamento. Odeio o mundo! mas não pode demonstrar, vozinha, porque a mamãe, a vozinha, o vozinho sem falar você precisa ser boa, engana as pessoas, as, sabe quanto mais boa você for, mais todo mundo vai gostar de você, uhum. tá? Todo mundo vai menos você, né? Aí você vai atrofiando e o pensamento vai se materializando. Primeiro sonho, do pensamento. Qual é a menina que não sonhou um dia em ser a Cinderela? Me fala. Qual é a bonitinha que não sonhou um dia em ser... Ó, explosão de audiência. O casamento da princesa com o príncipe. É. Ainda existe lá na Inglaterra. Todo mundo imita até a roupa da noiva lá, né? Todo mundo. É, toda uma maioria. Porque precisa entrar na sensação da princesa. Porque lá veio o príncipe com o cavalo branco. Eu não sei onde foi buscar o cavalo branco, mas vem com o cavalo branco. Só que isso, gente, cria uma desarmonia na pessoa. Isso não é real. Nós sabemos que não é. E a pessoa vai entrando no mundo das frustrações. A pessoa vai entrando no mundo de se descaracterizar no objetivo do, do qual ela veio aqui, do motivo que a trouxe aqui para entrar e se enquadrar no outro. Porque depois, em outras vezes, eu vou explicar que nós temos objetivos aqui. Nós não viemos para cá à toa. Nós somos reencarnação. Nós temos toda uma função de objetivos reencarnatórios? Lógico que temos. Só que isso está dentro do nosso espírito, está na nossa alma, não está no nosso cérebro, no nosso pensamento. O que está no nosso pensamento é o que veio na formação celular. Aí você quer o quê? Você fala assim: bom, uma coisa que todo mundo tem, né? Eu gosto desde criança, eu quero. Eu quero ser o professor, eu quero ser médico, eu quero ser... Eu quero pintar, eu quero ser poeta, eu quero, sei lá, fazer... Andar na rua, ser um andarilho. Não sei. As pessoas falam que isso é um sonho. Que não é real. Não é real porque... Você está fora da realidade. A tua realidade, ela deve ser alguma coisa que está dentro do contexto da família que você convive, que te trouxe aqui. E o seu pensamento começa a perder né, a, a essência da sua mente e vai se caracterizando nestas holografias. E vai entrando nessas formas, pensamentos, né, da, autodestrutivas. Porque aos poucos você vai destruindo o que há de melhor em você para poder conquistar financeiramente. Esse é o objetivo principal, financeiramente. É tudo aquilo que vai contra o seu ser, contra a, a, a sua essência, mas vem a favor das conquistas materiais. Muitas pessoas conseguem isso, conseguem por quê? Elas desenvolveram um, um programa dentro delas, sem, sem perceber que construíram esse programa, que iam provar para o mundo, que iam provar para os pais, que iam provar para esse, ou em função desse ou daquela pessoa, que elas iriam ser perfeitas, ganhar muito dinheiro e poder mostrar para o outro ou ajudar o outro, principalmente em função da família primeiro, Aquilo que eles não tiveram. Então, ela veio para conquistar aquilo. Olha só a força. O pensamento dela é focado. O pensamento dessa pessoa, o pensamento dela é focado nisso. Quando o pensamento foca nesse objetivo, é, quando ele foca nesse objetivo, olha só, a pessoa, ela tá vibrando essa sintonia de atrair o dinheiro para ela. Ela não corre atrás do dinheiro. E nem o dinheiro corre atrás dela. O dinheiro vem para ela. Vocês entenderam? E como que o dinheiro vem para ela? Pela confiança que ela tem dessa conquista. O pensamento dela não é a mente, é o pensamento. O pensamento dela diz assim, eu vou criar tudo aquilo que eu quiser financeiramente. Então, eu vou criar um império, vamos dizer, e ela cria. Ela cria o império, ela não cria uma mentira, ela cria... Uma realidade imperial. Mas ela vive dentro desse contexto que ela criou? Não. Ela vive ao redor para comandar esse império. Ela coloca aqueles que ela quiser lá dentro. O pensamento dela trouxe isso. A primeira, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, foi difícil. Porém, os outros... Vieram sozinhos porque ela já tinha entrado nessa vibração, nessa frequência de crescimento na horizontal. Tá? Então, eu vou conquistar, vou conquistar, vou conquistar, vou conquistar. Tudo que eu conquistar é meu. Eu não vou pegar nada que é do outro. Eu vou conquistar o meu. E ela conquista. Seja cedo ou tarde, ela conquista. A maioria já não pensa assim. A maioria pensa no seguinte. Como que eu vou fazer para chegar? Ela não vai, ela pensa. Como que eu vou fazer para chegar lá? E se? E se? E se? E no e se, os anos vão passando. Ela presta um concurso, ela faz alguma coisa. Ela encontra um conforto para se dar uma posição financeira na velhice, para ter uma estabilidade, e lá ela fica. Ela não progride. Tanto é que essas pessoas, na maioria das vezes, quando se aposentam, elas param de trabalhar. Elas se veem sem função. Percebeu? E quando se vem sem função, ainda elas se colocam como exemplo. Olha só, eu trabalhei, fiz tudo direitinho, 30 anos, 35 anos. Agora a vózinha tá aqui, viu? Pode cuidar de você, netinho, para Pra você seguir meus passos, tá? Aham, uhum, segue, é. A lindinha, né? Você vai seguir o passo dela, né? Aham. É. Uhum. <risos> Ela já pode ficar doente porque tem plano de saúde, né? pode ficar com tudo, é, pode você também pode. Meu netinho vai cuidar, mas ela já passou por tudo isso, tem uma experiência muito grande. Olha só o que é pensamento, gente. Aí eu pergunto para você, você já saiu desses pensamentos? Você já conseguiu se libertar deles? Ah, o Nevington tá aí Ouvinte da rádio, Vibe tem Olha aí Tá oferecendo uma cortesia aí pro pessoal, tá bom? Nevington de Oliveira Nosso colega da rádio Então é, O que que acontece? A pessoa Ela acredita que aquilo tá bom E eu pergunto Ela veio para isso só? Agora eu vou puxar para um outro lado. Ela criou, né, essa forma pensamento, as células dela já entraram nessa nessa vibe. Depois de entrar nisso, aceitaram de uma forma sub assim, sabe, uma subforma de vida, não questionam nada. Não, vivem com frustrações, porque 99% do ser humano, ele é frustrado. Por que, que ele é frustrado? Porque ele não acende os objetivos dele, ele não atende os objetivos da reencarnação dele, e aí vem aquelas reencarnações, né? Ai, porque ficou, porque é karma que não tem karma nenhuma, tem o que você deixou de fazer e não fez, para o seu processo evolutivo. Né? e começa a desenhar uma forma de vida para o outro. Um abraço para você também, né, Vitor? André Peixoto também está aí. Boa noite, Andréia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, vamos supor, vamos falar de amor, né? O pessoal fala de amor. O que, que o nosso pensamento entende por amor? E quer atrair. Ele quer atrair? Atrair uma alma gêmea. Outra, por outras vezes ele quer atrair o quê? Ele quer atrair alguém que faça por ele aquilo que ele não fez. Ah, o nosso pensamento que é isso? Né? É a paixão. Ele quer atrair alguém que lhe dê aquele tesão, vontade de viver, que viaje, tal, tal, tal que é atrair alguém que construa o um lindo lar, né? Aquele lindo lar com ele. E se não der certo... Ai, que bom que minha hora tá boa. Obrigada. Ah... ah ele quer construir aquele lindo lar com bastante família, uma família bem grande, porque precisa, né? A pessoa, ela tem sufoco com ela. Ela precisa do apego, ela precisa dar de uma constante de pessoas na frente dela para ela não entrar no pior dela, que já tá necrosado. E? de vida? Já foi. O que, que eu vou querer depois dessa idade? Agora é esperar chegar a morte, né? Fazendo aquelas coisinhas, aquelas, a casa, ou então aquelas, sabe? Aquela senhorinha também tem aquelas outras, né? Aqueles outros que convivem lá com aquele maritinho, os dois bonitinhos. Um não podendo mais ver a cara do outro, mas um faz falta pro outro, né? E os netos vêm e falam assim, Ai, minha vovó e meu vovô se dão tão bem, eles estão apaixonados, Pensamento. Gente, como que estrutura? O que a vida está pedindo de você? Que você vai apodrecendo aos poucos, por causa do seu sistema. de frustrações, de pensamento, de a vida é assim mesmo, nós estamos aqui para isso, vamos virar santinha, ficar rezando para Nossa Senhora, para não sei quem, não observa um palmo além do nariz, porque a minha mãe cuidou dos netos, agora eu cuido dos meus, porque não sei quem cuida daquele, e assim a vida continua morando num castelo morando numa periferia e vai vocês imaginam os pensamentos perturbados que uma pessoa tem com isto e vai adquirindo toques né? Vocês já observaram? Observa você se você já não tem toques. Agora nós estamos com toque, né? Por causa desse corona aí. É álcool toda hora, não sei o que toda hora é. Bania de lavar, chega do supermercado, vai dar banho nos pacotes. Estão pegando, né? O negócio estava... e vai pegar mania. Mas eu digo toques, toques. Quantas, se, quantas vezes você repete a mesma coisa? Quantas vezes você acha que o outro pode e você não pode? Mesmo você tendo tudo, do quanto você se priva para ter o tudo? Do quanto você deixa de ser você? Para ser o tudo que você tem e não o que você é. Já percebeu? Você já percebeu como as pessoas se apropriam da família delas, dos filhos, e não enxergam o filho do outro? Eles fingem que enxergam, né? Que é bonitinho, que não sei o quê. Mas é mentirinha, né? Porque ela quer para o dela, ela quer pro dela. Não sabem expandir. Porque elas estão presas naquele mundo do pensamento. E, infelizmente, elas materializam. A mãe morreu de câncer, ela, ela já fica preocupada que ela vai ter câncer. E acaba criando mesmo. Porque agora eu vou voltar. O pensamento ele, das células, nós temos a forma holográfica. Vamos voltar. Vocês já perceberam onde vocês têm nódulos no corpo e que são os lugares que mais doem? E o que é o câncer também? Como ele se apresenta em, muitos, em muitas partes do corpo? Com nódulos. São os implantes que eu falo que você precisa diluir urgente e que veio como resultado de uma vida não elaborada, sacou? Essas formas holográficas que estão sobressaindo nas nossas células, né? Que é a terceira dimensão, elas criam, elas se sedimentam de coisas negativas tão fortes que você acaba Virando aquela porcaria. Ah, porque a minha mãe morreu de não sei o que. O meu pai morreu do fígado. Outro bebê, outro... Aquilo vai tomando conta do seu corpo. O instinto assassino. Que muitas vezes, o seu pai tinha, o seu avô, mas não, não matava. Mas tinha o um instinto. De uma forma holográfica. E por a tua grande admiração por aquela criatura maravilhosa, lógico que é pai, a gente tem mesmo, né? Acaba se sedimentando e formando os nódulos. Por que, que você, dentro do seu pensamento, muitas vezes você quer matar o outro, mas você fica quieto. Isso já está no Megrégora. Isso já está numa forma de pensamento. Na né? egrégora que foi criada já dentro da tua casa. Sacaram? Nós temos alguns exemplos de pessoas que vieram lá do sertão, não sei de onde, né, e hoje estão aí, ganhando muito dinheiro, mas não sabem lidar com esse dinheiro somatização negativa dos pensamentos, está super, mas tá, é o que mais tem, eu tô falando só 99%. por Vai, vamos dizer, 70, 80% por cento. Tanto é que as pessoas não conseguem ficar mais com elas. Eu, por exemplo, eu moro sozinha aqui, né? Eu adoro ficar comigo, gente. Eu me sinto super bem. Eu faço mil coisas, não tenho tempo. Atendo online e, e vou lá e venho pra cá. Estou saindo pra rua mesmo, põe minha máscara e vou. Estou pouco me lixando. Tem que tomar cuidado. Eu não encosto em ninguém, né, Márcia? Tudo bem, Márcia Marli? Não chego perto. Mas eu gosto de fazer minhas compras. Eu gosto de dar uma voltinha... Vou ficar aqui, vou até meu consultório, dou uma lavada, jogo água, limpo. Eu falo que lá também tá bem mais desinfetado do que aqui. Então, eu me cuido, porém, eu não fico amarrada, tolhida. Eu não quero isso pra mim, pelo amor de Deus. Se hoje eu tô falando isso com você é porque eu já passei por tudo isso, eu não quero mais. Eu posso chegar aos 80, a idade que for, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser a pessoa cheia de vida e que acredita e confia na conquista que eu quero encontrar. Eu não vou me entregar, não. Porque a entrega é apego a quem você convive. E de quem você quer tomar posse? E você chama isso de amor. Ai, é tão bom, né? o amor. Como é que tá o meu amor? Tá bem. Gente, o que tem de gente que quer saber? Como tá o amor? O Valdeci também. Tudo bom, Valdeci? Saudade de vocês. Ao amor, porque o amor... A pessoa nem sabe o que está falando, gente. Vocês percebem? Eles falam de, de amor. Humanizam Deus. Colocam Deus humanizado longe. Porque o único filho de Deus foi Jesus. Foi Cristo, né? A mãe de paixão. Nem, nem consigo falar porque é muito forte. E de repente não se vê como uma célula divina, que é o espírito, que é a alma. A célula molecular, eu tô falando de prótons, estou falando de elétrons, de nêutrons, que formam a nossa essência. Eu tô falando disso, é. Mas é difícil de entender, né? Pessoal, você precisa desmascarar você mesmo. Sair dos pensamentos. Pensamento é bom para você raciocinar. Lógico ele está aí. Nós precisamos dele. Não do reptiliano. Não do... Sabe? Chega. Eu não quero aquela era para mim. Né? Até eu, eu quero despertar. Porque eu já despertei. O meu animal interior... Mas eu não quero o meu animal interior selvagem, como da outra era. Que venha, que seja o animal que for, um cavalo, que seja um lobo, que seja blá blá, blá blá sei lá o que quer, até uma galinha. Mas que tenha evolução. Que ele desperte de mim a força de Gaia. Juntamente com a minha alma. Que é estrelar. Sacaram? É por isso que eu consigo chegar em você. No seu subconsciente. Por isso que eu lido com cristais. Desperto essa força em você. Essa técnica que eu criei. Eu nem sei se fui eu que criei. Mas veio. Ela veio pronta. Então, lógico. Que se veio, eu abandonei tudo. Para trabalhar com isso. E que trabalho, gente. <risos> Grande arma e mulher destemida. Temos pensamentos semelhantes. Por isso, vamos viver muito bem. E vamos mesmo. Então, pessoal. É, quer mais? Quer saber mais? tem mais interesse, eu já tô, agora eu já falei bastante, né? Entra em contato comigo, eu vou conseguir te ajudar. Eu vou ajudar você, junto com essa tríade, a tirar todas aquelas coisas ruins, negativas que estão aí dentro. Que te achatam, que não te levam à evolução, que são coisas primitivas, primárias. Sabe, são arqueozoicas, paleozoicas, mesozoicas, sei lá que zoica que é. Chega! Vamos transformar a holografia das nossas células em luz. É isso que eu faço com você. Quando você começa a vibrar, que é a energia fria, vibracional, curadora, que vem aquela força, que eu sou a facilitadora dos pleiadianos. Entenderam? Então, vem aquela força imensa. Quando aquilo chega em nós, entra com tudo, vocês mudam completamente. Porque é o selamento do corpo físico, emocional, espiritual, e psíquico eu estou atendendo online e tá dando super certo eu tô até com vontade de ficar só no online viu gente em breve vou criar plataforma de cursos também tô gostando muito tá dando certo pra caramba inclusive a pessoa fica no conforto dela onde ela estiver na casa dela eu aqui À medida que eu converso com você, eu percebo aonde você adquiriu aquele trauma, que momento que foi, porque ele tá aqui ó, ele tá todinho aqui, ele fica, ele cria uma triadinha aqui lá pra dentro e pega na nuca. E aí atrás na nuca, forma, é, tem uma, como se fosse um tubo de ensaio e dentro desse tubo de ensaio eu vejo tudo, eu tenho essa evidência, eu vejo o que tá lá dentro te enganando as pessoas que você tá carregando então nós com exercícios com essa técnica toda nós vamos tirando depois com a ajuda dos cristais da radiestesia magnética <coughs> e da energia fria chegamos lá tá bom então para quem quiser mais entre em contato comigo gente o meu preço hoje está a menos que a metade. R$ 200,00 por uma hora. é um pouco mais? Uma hora e meia 230 reais. Eu não, Nem quando eu comecei eu fazia isso, tá? Boa noite, Rosimeire. É só agendar um horário? precisa fazer essas seis sessões, não. Passa, dá uma aliviada agora... Depois você dá continuidade, às vezes nem precisa, né? Vamos ver o que tá acontecendo com você. Vão lá no YouTube. Ah, vai, vão lá, me curtam. Se, sabe, aperta o sininho. Ah, se inscrevam. Vão no meu Instagram, comecem a me seguir. Agora eu tô entrando nas redes sociais. E é importante pra mim. E pra você também, tá bom? Bom, pessoal, cansei de falar, agora tá na hora de eu silenciar. Eu vou pôr aí o número do meu telefone na descrição, que é 99675-5250 e é o WhatsApp também, tá bom? Nós pegou muito a garganta, falar, falar, falar, né? Obrigada, Nevinton. Gente, esta guerreira tem credibilidade. Só sentir a energia. Ela vive o que se prega. E, e é verdade. Eu não minto. Porque o dia que eu mentir, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me deteriorar. Eu não quero isso. Deus que me livre e me guarde. Não. Prefiro, sabe? Chega. <risos> Eu, as, as reencarnações que tive já foram o suficiente, né? Não sei em que, em que plano eu tô, em que dimensão, mas eu sei que na terceira não é. No mínimo na quinta. Eu não vou sair disso, eu quero dar para pra mais. Ainda aos poucos eu vou contando pra vocês, eu tô pondo isso muito no YouTube, tá bom? No YouTube vocês vão poder assistir, ouvir muito mais coisa. A Sônia tá aí, a Florinda, a Morgana também... E agora eu vou me despedindo, até a próxima quarta-feira. Vão lá no meu Instagram também, às vezes agora eu já tô começando a né, colocar mais coisas lá. Isso tudo para nós. Pensa bem, o que atrapalha e cria implantes na sua vida? São os pensamentos, e eles não são formadores, eles são... Deformadores, eles são bons para fazer matemática, para pensar, para coisas racionais, né? Mas para te colocar no senso de luz, muda a holografia. Você vai ver a sua aura resplandecer, porque a luz vem de dentro para fora. O seu sistema neural, os seus hormônios, os seus neurônios, todos eles, eles vão iluminando. Os seus chakras despertam, eles expandem. É a holografia que dilui o quê? Os implantes e amplia a luz. Tá bom? 99675-5250. Pode mandar o WhatsApp, eu dou informações, converso com vocês. E chegamos lá, tá bom? Até a próxima quarta. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Gratidão.